Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, vamos hoje gravar um breve vídeo dando dicas sobre desdobramento de pranchas ou desdobramento de peças. A gente está aqui hoje executando esse trabalho, né? já tem, temos aqui bastante peça já que a gente fez, tem muita peça para fazer ainda, isso aqui está sendo feito para alisares de porta e janela. Isso pode ser aplicado para várias, várias funções. Às vezes na marcenaria você precisa de uma tábua, mas você não tem, você tem uma prancha, que às vezes é necessário você desdobrar para estar tá fazendo essa tábua que você precisa. né? É, réguas, né? Aqui a, gente Aqui a gente tem peças com 8 centímetros, né? Desdobradas com 8 centímetros. A gente está desdobrando assim, né? E a gente está desdobrando para fazer alisar. São peças entre 5 e 6 centímetros. São alisagens de medidas especiais, né? Que o nosso cliente encomendou, que ele quer estar tá fazendo lá na chácara dele, então a gente vai fazer. São mais ou menos umas 100 peças. Eu já passei por alguns perrengues, né? É, muito no início, né? O hobbista também passa por esses perrengues para estar tá desdobrando essas peças. A gente utiliza aqui uma DEWALT, né? uma DW745, para fazer esse trabalho. Ela desdobra a peça, né? praticamente o dobro disso aqui, ela consegue desdobrar a peça de quase 16 cm. É, isso aí vai depender da serra que você possui. Se você possui uma serra maior, vai desdobrar peças maiores. Então, eu vou estar tá passando umas dicas aqui, né? Que o que é necessário para você estar tá fazendo isso aqui com qualidade, né? para não ficar ruim, para não, não, desen... não dar desencontro na... nos cortes, vou estar tá passando dicas lá na serra também, o processo que a gente utiliza e que é o processo mais correto, na minha opinião, para não forçar o maquinário, né? depende da serra que a pessoa tem, mas no nosso caso para não forçar o maquinário e para conseguir fazer um trabalho bacana. primeira dica que eu vou passar é para você nunca desdobrar lá regular a sua serra para tirar já na espessura final da peça que você precisa. É, o ideal é que você desdobre essa peça deixando ali entre 3 e 4 milímetros a mais, né, do que a peça com acabamento final, para você ter margem para você levar isso no desengrosso, deixar ela na espessura correta. Senão é, fica bacana algum, mas alguns casos fica uma diferencinha que o desengrosso lá que vai terminar de fazer o trabalho para dar o acabamento final. É, isso aí depende também da aplicação da sua peça, se for um alisar né, que tem que ficar bem acabado, se encaixa nisso que eu estou falando. Só uma régua de curral não há necessidade, se cortou na serra está pronto para pro, utilizar. Né? Então isso aí vai depender, mas a minha dica é não, não tirar na espessura final, sempre tira com Uns 3 milímetros, 4 mm a mais que você precisa lá no final lá da sua peça. Beleza? Então aqui, é, eu tenho uma peça aqui, vou estar explicando. Né, janela, o requisito né, básico, que eu, já, é, que eu comentei que eu já passei alguns perrengues. O que você necessita para sair um trabalho bacana lá na serra. Não ter risco de se machucar, de apertar o disco, de forçar alguma coisa. Primeiro requisito. A a face né eu vou até colocar aqui em cima aqui né, fica mais fácil de explicar a face né que vai deslizar lá no batente da serra né, na guia da serra a face tem que estar tá bem plana né que eu, a gente não vai lá na, na no desempenho, porque não é nosso foco vocês podem ver que essa peça já passou pelo desempenho, essa face aqui está plana está alinhada né tem esse ficou para trás essa pequena diferença aqui mas isso aqui não pelo tamanho dessa essa parte, não vai influenciar é, no nosso trabalho. o detalhe importante, como essa face aqui que vai fazer o deslizamento da Nagui, ela tem que estar tá no esquadro dos dois lados. A peça precisa estar tá esquadrejada. Então, ela tem que estar tá no esquadro tanto desse lado, né eu vou explicar lá na serra depois, tanto desse lado. Então, a nossa peça está no esquadro dos dois lados. Ok, pessoal, isso aqui é uma peça de 8 cm. Isso aqui é molezinho de desdobrar, né? É o um único detalhe: peças maiores, tá pessoal? Deixa lá de plantão na sua bancada, da serra lá uma cunha. Depois eu vou explicar porquê, tá? Não é o caso dessa madeira aqui, que ela não, não é muito de ficar de torcer e ficar apertando. Mas algumas madeiras fazem isso, né? O Jequitibá faz muito isso quando você está desdobrando, tá tirando peças mais finas. É, sucupira, né? Faz isso também bastante, mas nesse caso aqui não vai ser. Mas de toda forma, eu deixo uma cunha lá de plantão lá, caso ela comece a apertar, vou explicar lá depois. Você aciona lá na frente do disco para tá abrindo a peça para você conseguir trabalhar. Beleza? É, eu tenho aqui também, né? Eu tenho aqui um toquinho a gente é descarte. Eu vou Vou estar tá desdobrando ele, isso aqui é o limite da nossa serra. Até um pouquinho menos, um meio centímetro a menos do limite da nossa serra. Ah, ela, o disco que eu estou utilizando ali, ela desdobra 16 centímetros. Mas aqui, é, se eu não me engano, está com uns 15 centímetros. É quase no limite, eu vou explicar o formato que eu faço nesse caso. Né? Aqui está com 15. Vou explicar o formato que eu utilizo lá. Eu tenho que essa outra peça... Que, que propositalmente Como eu comentei do esquadro Propositalmente eu fiz ela fora do esquadro para estar mostrando pra vocês que o resultado é ruim sem Se a peça não estiver no esquadro Pessoal, então estamos aqui na serra né? É, lembrando aí o pessoal que puder deixar o like pra gente aí no vídeo né? Se inscrever no canal, compartilhar aí Pra dar aquele apoio e ajudar a gente a impulsionar o canal aí é importante para a gente né? e vai estar tá nos ajudando aí futuramente para a gente continuar esse trabalho aqui. Pessoal, é, o foco desse vídeo mais é pro o né, que eu comentei antes, né, sobre, mas no passado eu, eu precisava de repente fazer esse tipo de trabalho e, e era meio complicado, mas com o tempo né? a gente vai pegando experiência e vai conseguindo desenvolver e chegar numa técnica bacana. Então como eu comentei antes, a nossa serra consegue cortar até 16 de altura, tá vendo? Então nós temos um disco aqui livre que corta 8. Então, 8, somando mais 8, vai chegar aos 16. Mas não é legal você trabalhar nesse limite, não. Você trabalha sempre um meio centímetro a menos né, do limite da serra. É, um centímetro, caso puder, né? Se tiver que ser no limite também, tem que. A gente tem que dar um jeito. Mas então aqui nós temos 8 centímetros, né? Nós vamos virar a peça, vocês estão percebendo o vídeo aí. E vamos chegar aos 15, 16 centímetros aqui. Com esse disco com essa serra, pessoal. Uma serra de bancada. Né? É, como eu expliquei, são aproximadamente 15 centímetros que a gente vai desdobrar aqui. Nesse caso, eu costumo fazer em quatro passadas. A gente está preparando um vídeo sobre essa máquina aqui. Né? Ela está acoplada nessa estrutura da gente aqui, mas a gente está preparando um vídeo para falar dessa máquina aqui. Eu tive um questionamento uma pergunta né de um seguidor sobre essa máquina DW745 que a gente está preparando a gente vai falar sobre ela então é, a, a dica é o seguinte eu vou fazer isso aqui em quatro passadas então é, aqui tem 15 centímetros vamos supor vamos trabalhar acima né a gente, vai, a gente vai cortar quatro centímetros cada vez se é uma peça curta como essa aqui você pode até tentar cortar duas passadas só né mas a minha dica é que faça em menos corte menos de cada vez porque Caso você vai desdobrar uma peça grande, você vai forçar muito a sua máquina se você for tentar cortar isso aqui com uma passada só de cada lado. Então, eu sempre trabalho com, no mínimo, quatro passadas. Então, o que acontece? Se eu tenho uma peça de aproximadamente, vamos considerar, 16, eu vou trabalhar aqui com 4 centímetros. Então, a gente vai começar com essa altura aí. Então, nós temos aqui uma peça de largura, né? Ela está com 5 cm e 15 cm na altura. E eu quero fatiar isso daqui para a tábua, duas tábuas, né? É, lembrando, quero duas tábuas de 2 cm. Então eu vou trabalhar aqui com 2,3 livre do disco entre o disco e o, e o batente. Quero trabalhar aqui, vou trabalhar com 2,3 para eu ter margem. Depois está levando o desengrosso e chegando até a espessura que eu desejo. fez uma passada de cada lado, marca o lado, tá pessoal? Pra você não, não inverter que vai dar errado. Então a gente fez uma passada de cada lado, né? Cortou 4 e 4. Agora a gente vai subir mais 4 e mais 4. Provavelmente a gente já vai terminar o nosso corte, beleza? Vamos subir a serra agora até o limite dela. Às vezes, vai acontecer esse fato aqui, e o disco somente escariar a lateral da, da tábua, da prancha que você está desdobrando. Muito cuidado com isso. Então, isso aqui é perigoso. Então, não vai levar a mão aqui para empurrar a peça. A gente usa um sarrafim ou o próprio empurra-pau da máquina. Da com a altura maior, né, como é o caso dessa aqui, é mais tranquilo de fazer dessa forma, com peças abaixo né, do tamanho do disco que, que sua mão tem que passar no nível do disco é mais perigoso, então tem que ter muita atenção nesse fato. Bom, como eu mostrei antes, né, a gente vai estar tá reforçando sobre o esquadro da peça, é necessário que a peça esteja no esquadro por esse fato. O ideal é que a peça esteja no esquadro e ela fique totalmente apoiada, tanto na mesa da serra, quanto, quanto no guia. Podem ver que não é esse caso. essa peça aqui está tá torta. Aí a gente vai fazer esse corte, né? tentar fazer, vai mostrar que o resultado não fica bacana, quanto ao resultado dos outros cortes que a gente já fez. <risos> ó oh, esse é o resultado de uma peça que não foi preparada antes né ela tava fora do esquadro então vocês podem ver que fica muita marca de serra aqui no meio da peça ó oh. muita marca de serra aqui aqui também a gente vai finalizar aqui né isso é uma peça maior né como eu comentei antes nas peças maiores dependendo da madeira isso aqui é importante ficar aqui de plantão próximo à serra a outra dica é, é o seguinte, isso aqui é uma peça de 8 cm. Trabalhe com a sua serra aqui na altura é, de mais ou menos 4.2 no máximo. né? É, tendo em vista que a gente vai fazer aqui só duas passadas. Na minha opinião, evita do, do disco passar numa área onde já foi cortada. É, vai evitar de ficar deixando riscos na peça. Bacana, com algumas marcas pequenas, né? Que eu comentei uma passadinha no desengrosso de um milímetro, vai retirar, né? Vai ficar a peça perfeita, beleza? Vamos fazer um corte aqui. Vamos... Comentei sobre isso daqui, o que, que acontece? Muitas das vezes você está cortando uma peça aqui, está uma capa bem fina, mas pode ser no meio da peça. Você está cortando uma peça nesse formato e a peça tende a apertar o disco. Tende a fazer esse movimento aqui, ó. Apertar o disco. Mesmo com o facão de contragolpe aqui, costuma apertar. Então, você trabalha sempre uma peça dessa aqui, você estar tá fazendo isso aqui, ó. Essa aqui está até um pouco grossa, né? O bom seria uma mais fina um pouco. Se você perceber, começou a apertar o disco, dá uma segurada aqui, dá uma paradinha e você vai colocar aqui. Ok? Esse aqui não vai parar porque a peça é fina né? e nem, ela nem está apertando. É só para a gente demonstrar. Coloca a cunha. Que aí a tendência é abrir isso daqui para fora. E você continuar seu corte tranquilamente. É, se mais alguém tiver dúvida a respeito disso daqui, deixa no comentário aí que a gente vai procurar uma peça aqui para estar tá demonstrando isso aqui na prática. bem feito, alinhado, né? Não ficou torto. Isso, parte lá do princípio da peça está bem desempenada, né? E no esquadro. Então a gente consegue desdobrar, né? Não só não só a prancha, como essas aqui que deu, simplesmente duas regras, mas a gente consegue desdobrar aí que várias regras, né? Claro, né? Tem que dependendo tem que ter a ajuda de mais uma pessoa e às vezes uma serra bem maior. Mas é, a gente está aqui para demonstrar que é possível fazer. Qualquer dúvida, né? Deixa no comentário para a gente aí. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.